Olá meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui no, no, no nordeste do Ceará, gente na porteira de uma fazenda, vou mostrar ali como tira leite da vaca da, da ordenha mas eu quero mostrar para vocês, gente, a importância da água, gente aqui no meio, aqui do sertão, gente vocês olhem que está tudo seco, gente não tem folhagem, não tem ramos pouquíssimos ramos, só dos juazeiros, que tem alguns Ok? Olha só, tudo seco, o chão seco, mas lá na frente, gente, onde tem uma aguação, gente, olha só, então, lá nós temos ali um, uma irrigação de, de, de forragem para as vacas, capim, ok? Vou mostrar para vocês, aonde o rapaz consegue criar o seu gado, tá bom? Vamos lá, mas chegando mais perto. Aqui é o sistema de irrigação, ok? E lá na frente, ó, onde, é, outro, é outro local onde não tem... Onde não tá aguado, gente Onde não tem irrigação, olha só Só mato seco e chão e terra Aqui, gente, olha, ó. Chegamos aqui, vimos aqui pé de coqueiro, gente Coqueiro e... Olha o legal, gente, ali, ó Coqueiro com coquinhos co co co Coqueiros carregados, gente E carregando ainda mais Olha só, gente, quanta carga nesse coqueiro Isso prova, gente, que aqui mesmo sendo na caatinga, gente Dá pra gente colher muita coisa Ok, olha, ó Olha o capim, que bonito. Ok? De um lado seco e do outro com capim. Isso mostra a importância da água. Aqui nós temos os bezerros. Tudo se alimentando, gente. Com a sua, a sua ração. Ali nós temos as vacas, todas esperando. quando ali a ração para as vacas. O boi ali começou a sua ração. Olha. Esse aqui, gente, é o tanque de resfriamento. Olha o leite tá? Sai da vaca lá. Esse aqui tem o um meio de nascer do Lava tudinho, ó. Pra tirar a sujeira, certo? Antes aí, ó. É lavada, certo? Agora aqui ó, esse leite é coado certo, coado na peneira para ir para o, o tanque de resfriamento certo. Agora ó, vai para o tanque de resfriamento. Tanque aqui ó, de resfriamento. Olha só, viu? isso aqui é o vacômetro, isso aqui é, é o tubulação de ar né. Tubulação de ar que faz o trabalho da, dos motores para puxar o leite das águas. Após retirar o leite, é passado-se um iodo em cada peito para eliminar as bactérias. Segundo o rapaz falou, quando se tira o leite, ele fica um tempo aí com esse canal do peito da vaca aberto. Isso aqui é as teteiras, né? As teteiras, aqui é o pulsador onde fica pulsando e esse leite vem, é, é, é a base do ar, né? Olha só, após a, a retirada, todos os balsos estão todos esterilizados, certo? Né? Agora, olha só, com detergente eucalino é feito a, a esterilização das mangueiras para tirar a gordura do leite, para no outro, para no dia seguinte estar tá bem limpinho, certo? Detergente eucalino. Ó, aí sobe aqui, ó, e vai para essa máquina aqui, ó. Vai, vai, vai, vai, vai para essa máquina aqui, aonde ela sobe e desce por 10 minutos, né? É. Ó, fica 10 minutos, ó. ela sobe, ali ó, desce, ó. Aí, novamente, esse é o processo aí. Pois é, minha gente, se gostou da matéria aí, deixe seu like, se inscreva é no canal. Um forte abraço. Foi. tchau, tchau, na gente, para o